Olá, eu sou o Neymar Lotérico e também fundador da DoraSoft. Nesse vídeo eu vou falar para você sobre uma operação muito simples que precisa ser feita todos os dias na sua casa lotérica. Vamos lá? É muito comum eu receber no meu WhatsApp e se você não tem meu WhatsApp é esse o número aqui ó 67 9 34 22 se você tiver qualquer pergunta pode mandar nele que se eu não tiver resposta eu vou procurar a resposta para você daquilo que você precisa sobre casas lotéricas bom mas voltando ao nosso vídeo aqui principal é muito comum eu receber perguntas do que, que o gerente ou do que, que o dono da lotérica precisa fazer no dia a dia uma das coisas mais importantes que precisa fazer que a caixa econômica já nos disse e já nos recomenda com muita frequência é a impressão do resumo de TFL no dia seguinte. Para que, que funciona isso? Para que, que serve isso? Em primeiro lugar, se você precisar contestar qualquer coisa junto à Caixa Econômica Federal, ela só vai aceitar se você tiver o resumo de TFL impresso no dia seguinte, ou seja, se no dia 1 a lotérica trabalhou e você precisa de qualquer informação, ou se você não precisar, no dia 2, você precisa sempre fazer a impressão do resumo de TFL do dia 1. Um. Por que, que isso é importante? Porque no dia 1, um, quando as meninas fecham as caixas dela, ela simplesmente encerra a operação, fecha o caixa delas e todo mundo vai embora bonitinho. Acontece que em algumas lotéricas, se o gerente ou o dono da lotérica não ficar atento, pode ser que seja reaberto o caixa, feito alguma transação, fechado o caixa e morre o assunto. E se o lotérico não tiver um sistema de controle onde ele possa verificar as informações, ele pode ter muito problema. Aí ele vai contestar a caixa com um resumo de TFL que não foi o último naquele dia. Por isso, no dia seguinte, imprima o um resumo de TFL do dia anterior, pois nele estarão as últimas informações daquele caixa em questão e inclusive melhorar a qualidade do controle da sua lotérica para ter certeza de que o caixa do dia anterior foi fechado com o resumo correto. Tá aqui uma dica para você, pode parecer simples, mas é de fundamental importância se você quer uma lotérica produtiva e com alta qualidade e alto desempenho. Peço para que você clique em curtir, se você quer receber mais conteúdos como esse é muito simples. Basta se inscrever no nosso canal que você vai ser notificado sobre informações de casas lotéricas com grande frequência. Desejo para você sucessos e produtividade!